Top 4 erros que estão retardando o seu metabolismo depois dos 40 anos. Top 4. Dormir pouco. Você quer emagrecer, mas você está dormindo pouco, com pouca qualidade. Isso deixa seu metabolismo mais lento. Interfere nos seus hormônios como cortisol, grelina e lipitina, que faz seu metabolismo ficar mais lento, sentir mais fome e menos saciedade. Top 3. Tomar pouca água. A água é essencial. Para quê? Para acelerar o seu metabolismo e para emagrecer. Se você quer emagrecer, tome mais água. Top 2, fazer dieta restritiva. Infelizmente, quando você come muito pouco, você manda um sinal para o teu corpo que deixa seu metabolismo mais lento. Então, se você quer emagrecer, pare imediatamente de fazer dieta restritiva e começa a fazer uma alimentação equilibrada, saudável, comendo comida de verdade. E top 1, um, caminhada. Infelizmente, existem alguns exercícios que acabam deixando o seu metabolismo mais lento. Então, você está fazendo exercício para emagrecer, porém, seu corpo está respondendo, deixando seu metabolismo mais lento. O que equilibra e que para e, infelizmente, você não consegue emagrecer. Então, se você quer emagrecer, você precisa trocar a caminhada por exercícios aceleradores. Ou até se você gosta de fazer caminhada, você pode fazer caminhada, mas faça primeiro os exercícios aceleradores e depois a caminhada. Eu